E aí rapaziada caverninha, estamos começando mais um Caverninha Responde, como assim mais outro? é o primeiro, o que, que acontece, vamos começar o primeiro Caverninha Responde do canal, rapaziada caverninha demorou um pouco para gravar porque tava meio correria, o negócio tá sinistro na caverna, o caverninha vai estar tá explicando aqui os motivos gregos <risos> da dificuldade de gerar vídeos para o canal cavernístico, mas pode ficar tranquilo que os vídeos de cada dia sempre serão postados, <risos> O primeiro tema de que o Caverninha vai estar abrindo. Esse Caverninha responde simplesmente o tema de jogos. O Renato Alves pergunta, tio, qual foi o jogo que você mais se divertiu jogando nesse ano? E o Alex Moura também perguntou mais ou menos a mesma coisa. Qual é o melhor jogo que você curtiu esse ano? Grande abraço, é nóis. Esse ano, eu acho que o jogo que o Caverninha mais curtiu tá entre o The Evolution 2 e o Resident Evil 7, hein, tio? Mas eu acho que o Resident Evil 7 ainda ganha um pouco, hein, tio? eu acho que o Resident Evil 7 é um jogo que no hard foi altamente massa jogar Nois! E o Caverninha jogou mais de uma vez, então eu acho que é o que o Caverninha mais curtiu esse ano O Matheus Oliveira pergunta, Caverninha qual o jogo que você mais gosta? Eu não tenho jogo favorito não tio, Caverninha curte jogo hardcoreista, jogo bom, que é massa de jogar Mais ou menos isso Que merda Ryan, tio Caverninha porque você não faz um grupo no Whats? Para os inscritos mandarem sugestão de jogos Ô, oh, Mr. Ryan, o que que acontece? <risos> o liu? Já quando, quando o Caverninha faz sugestão de jogos É já aqui pelo YouTube mesmo, tio Tem as, as votações ali E os cavernistas já votam no jogo escolhido Para o próximo gameplay O que acontece, próximo? O nosso Mr. Amigo Rick Max gostaria de saber qual foi o primeiro console E qual game que você mais curtiu jogar nele Rapaziada, essa pergunta do Rick Max aí foi grega E curti Rapaziada, isso simplesmente veio de uma história <risos> Altamente cavernística O que que acontece? O Caverninha jogou o primeiro videogame. Na verdade, foi um arcade. Jogou o Street Fighter 2. Acho que era Street Fighter 2. É. Ou dois Turbo, alguma coisa assim. Rapaz, é quando o Caverninha deu o Hadouken pela primeira vez, tio. Oh, Hadouken! Pop, Hadouken! Quando viu o Hadouken, eu falei: Meu Deus, eu quero, é, é, eu quero isso. O que acontece? O Caverninha jogou também o um Street Fighter, que era de um tal de Turbo Game, tio. Eu joguei bem podrinha, digo. O Street Fighter, acho que tinha quatro caras pra você escolher. Mas o Caverninha achava que era igual, queria o Turbo Game. E o Turbo Game tinha um avião na capa, gente. tinha uma caixinha assim com um avião, o Caverninha queria, porque queria aquele videogame. O que acontece? Chegando em casa, ele pediu pro pai dele, encheu o saco, e certo dia, o pai cavernístico chega em casa com o videogame. Rapaziada, aí chegou VAP, colocou o videogame na mesa veio com Fórmula 1, o Caverninha já falou, oh, meu Deus, jogo que eu mais odeio e Fórmula Fórmula é antigo, tio, é esquerda e direita, só isso é, Eu quero um cavião da capa ah, oh. Oh, Rapaziada, o Caverninha não queria aquele videogame ali de jeito nenhum Era um Mega Drive, que era muito superior, mas o Caverninha não sabia Passando o tempo, o Caverninha foi pegando outros cartuchos gregos e começou a curtir o game Rapaziada, o Caverninha jogou, jogou bastante jogo, hein, o Mr. Rick Max. Eu joguei um tal de Tasmania lá, que era massa pra caramba, hein Tinha um tal de Kid Cabaleão, grego ali, das antigas Altamente hardcore o jogo, curti. Epa, tinha, tinha outro jogo lá, só que o Caverninha não, não lembra muito não, hein, jogo. é É velho pra caramba esse videogame, é mais velho que o Caverninha. Nosso patrocinador grego da Caverna, Daniel Ferreira. Caverninha, minha pergunta é qual foi o jogo que mais te decepcionou? Na verdade, o jogo que mais me decepcionou... Foi um tal de Parasite Eve do Playstation 1 Na verdade é um dos games que o Caverninha mais curtiu jogar até agora Só que ele tem um... Depois você você zera, você abre uma opção grega super hardcoreizada E o Caverninha curte desafios, né? É simplesmente um prédio que tem acho que 99 andares E cada andar demora mais ou menos meia hora pra passar E não tem como gravar, rapaziada Mais ou menos isso O Caverninha foi jogando sem desligar o videogame, tio Ele e o colega dele revezando ali, tio Comendo na frente do videogame E jogando diretão, tio Depois de 3 dias chegamos no último chefe a vida máxima do Caverninha era 9.999, de boa, falei, aguento porrada pra caramba, tio, o chefe não arranca 10.080? Ô, <risos> oh, meu Deus, <risos> o cara arrancou 10.000 e pouco, tio, eu tava no máximo de vida, e morri, não tinha como salvar, o Caverninha não curtiu, morreu, e, e depois ele descobriu que tinha como fazer um código, pegar o elevador, ir lá e ir pra cima e matar o chefe. <risos> Oh meu Deus, aí que de cara, hein, tio. esse é o jogo mais decepcionou, hein? na verdade, porque eu não curti o um jogo depois disso. <risos> Vanderlei Lobato, salve caverninha, te adoro. Uma pergunta, você gosta de jogar jogos mais de ação onde tem aventuras? Sim. Altas missões cavernísticas e onde tem escopeta do amor, né? É, ué. Tô ligado na escopeta. Rapaziada, ela perguntou e ela mesma respondeu. Grande salve no seu rei. Matheus Santiago, qual foi o jogo que você mais sofreu pra zerar? Rapaziada, eu acho que o que eu mais sofri tio, foi esse que eu falei, que era impossível, o cabelo acabou nem zerando. O Parasite 2 também foi o que eu mais sofri. Tio. O jogo é pilantra, você chega no último chefe, não tem como passar. Não tem como se upar mais as paradas. E se você chegar lá podre, não tem como matar. Pode durar duas horas a batalha com o chefe, que você não vai. Ah, tá, e você vai morrer. Esse foi o jogo que eu mais sofri, eu tenho que começar de novo acho umas duas, três vezes. <risos> foi triste, viu? O <risos> oh, Parasite Iveson. Renato Nascimento, qual game mais marcou você? Melhor canal, só jogatinas gregas. Eu não perco nenhum vídeo, é nóis, o tipo, salvão grego no seu rei. O que que acontece, rapaziada? <risos> o jogo que mais marcou acho foi o Final Fantasy VIII, gente. Oh, meu Deus, aquelas musiquinhas lá. Fios. Caberninha curtia. Os filmes, o jogo tem quatro CD. Playstation 1, antigamente, tinha um cinemático, tio, que era, era coisa linda, tio. O Caverninha jogou o jogo inteiro sem saber inglês, traduziu algumas paradinhas só pra ficar por dentro. Man. E quando zerou, tio, foi emocionante demais. Esse foi o jogo que mais marcou o Caverninha e simplesmente adorei. Regis Fabiano, ô oh, tio, qual game do período cretáceo que você mais gostava? Rapaziada! <risos> Pera aí que o Caverninha vai pensar, hein, tio, um jogo das antigas. Sim. Olha, o Caverninha adorava um Donkey Kong, hein, tio. Do período Cretáceo aí, altamente Donkey Kong. Aline28938, canal do Caverninha, qual é o nome da senhora Caverninha? O nome dela é Cavernitas. Game Lucas, qual é o seu nome? Caverninha, tio? Oh, meu Deus, assiste o canal todo dia, não sabe, hein? Vamos ficar ligados. CBS. Valeu! Seleção Brasileira de Frango, tem mais uma. Você faz o que fora editar os seus vídeos? Rapaz, o Caverninha trampa. Caverninha estuda, o Caverninha vai pra academia pra manter os músculos cavernísticos E, e, e, edita os vídeos, tio, e grava os vídeos, né? A vida do Caverninha é corrida, hein, tio, é, é treta Thiago Barros, altamente patrocinador da Caverna, aquele like nervoso pra ti, Caverninha Caverninha responde, além do YouTube, você trabalha com o quê? Rapaziada, o Caverninha trabalha na empresa Pedregulhos e Pedregelsons, que é simplesmente uma empresa que contrata pessoas cavernísticas para quebrar as pedras e trazê-las a um certo ponto. Rapaziada, rola pedra filosofal. Por que você acha que o Harry Potter é de Londres? Vamos se ligar, hein? Rola altas pedras mágicas aqui. Então, a gente tem essa função de mantê-las no nosso habitat natural. Vamos se ligar, a próxima pergunta. Na Tamplay BR, como surgiu o canal? Rapaziada, isso é muito simples. O que, que acontece, rapaziada? Você vai no YouTube... Tem um botão lá criar canal, eu apertei e o YouTube deixou. Aí eu criei o canal, não! Mateus Souza, Caverninha, quem me deu a ideia de começar com esse canal fantástico? Vamos se ligar, valeu pelo canal fantástico. Simplesmente o Caverninha não teve ideia nenhuma, tio. Ele queria fazer um gameplay e o Caverninha tem que manter a sua identidade secreta por fatos vandamísticos e technorzísticos. O Caverninha não pode revelar porque o FBI e a NASA... Não deixa o Caverninha ser mostrado para o planeta com a sua forma natural E o que acontece? A baseia, o Caverninha simplesmente pegou essa fantasia grega aqui, batizou-a como Caverninha Mas ela não é simplesmente uma fantasia normal Você já viu o machado do Thor? Você já viu o arpão do, do, do Flashman? Você já viu a espada olímpica do Jaspel? Você já viu a rúcula do Hulk? Rapaziada, mais ou menos isso, hein? é uma combinação grega que só funciona sendo cavernística, hein? vamos se ligar. Loser and Depressive. Caramba, Caverninha, quando e como você teve a ideia de ser youtuber? Rapaziada, primeiramente, o Caverninha quer dizer a todos que ele ainda está longe de ser um youtuber. A pessoa, para ser um youtuber, tem que ganhar o suficiente para não trabalhar e somente trabalhar para o youtube. Aí ele vira um youtuber. O Caverninha é simplesmente um gamer que ganha uma merrequinha e tenta no futuro ser um youtuber. O que acontece? Como eu tive a ideia, simplesmente o Caverninha comprou uma placa de vídeo nova e tava começando a gravar uns gameplay. E simplesmente teve a ideia de simplesmente gravar umas coisas diferentes, zoando, e, e foi assim que começou. Mais ou menos isso. Luiz Pato, de onde veio esse nome canal do Caverninha? nada simplesmente o nome veio do atributo cavernístico com o que ele simplesmente se parece. o okay? É... Canal do Caverninha veio à mente e foi isso. Eu simplesmente digitei lá e foi legal. Miller Gomes fala, mano, Caverninha, de onde surgiu a ideia de começar a fazer gameplay nesse estilo zoeiro? Você trabalhava como comediante antes do YouTube? Primeiramente, o Caverninha não é um comediante. Segundamente, eu sou chato pra caramba. E terceiro, o Caverninha sempre jogou zoando, desde as antigas, tio. Era, jogava até com o pé, tio. Oh, meu Deus, o Caverninha já ganhou batalha com o pé. Dos camaradas que? do Street Fighter ali, <risos> enrolando umas batalhas. O Caverninha jogando com o pé ali, ó. radux, shoryuks, Vap com o pezinho, tio. É, é pouca zoeira. É o é mais zoeira do que o normal. Matheus Fernandes. Caverninha, como você teve ideia desse visual cavernístico? Rapaziada, foi meio que na sorte ali. O Caverninha simplesmente contatou o Van Damme, que o providenciou as suas roupas parecidas com o seu habitat natural cavernístico. De quando o Caverninha simplesmente era da época Mesozoica, hein? Vamos ligar, o, o Van Damme ali se encarregou de tudo. Simplesmente o Caverninha não fez nada. Mano Harvey, o que levou você a fazer vídeo? Melhor youtuber do mundo. O que, que é isso, tio? Rapaziada. O que levou o Caverninha a fazer vídeo? Foi simplesmente a compra de uma placa de vídeo. Que deixou o Caverninha faceiro para jogar jogos. E o Caverninha teve simplesmente a ideia de gravar ele mesmo jogando. Ou seja, o Caverninha teve umas 5 gameplays ali que ele não mostrava a si mesmo. O canal ficou parado por 3 anos ou 4 anos, depois que o Caverninha começou ali simplesmente a fazer gameplay e atribuiu a sua imagem cavernística ao mesmo tempo. E daí que o canal virou o canal do Caverninha. Mais ou menos isso. É, não sei se eu expliquei legal. Ah, hein, o Caverninha sabe jogar, mas não sabe explicar muito bem não.